Eu amo receber visitas. Sou daquelas que gosto de preparar o quarto, faço um cardápio especial, faço compras de ingredientes que nem uso diariamente, não uso qualquer roupa, também não fico descabelada, levanto antes da minha visita para preparar o café da manhã. Eu acho que você está se identificando, né? Você também gosta de receber visitas? O que você faz para receber suas visitas? Mas você sabia que existe algo muito mais especial do que isso? Talvez você faça tudo isso, faça um banquete e nem seja necessário. Porque, acima de tudo, a visita precisa sentir que ela está em uma casa onde existe amor, carinho e, acima de tudo, Deus. Eu sei, você deve estar se perguntando, mas eu não preciso receber bem minha visita? Sim, mas é claro. Mas olha o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7. Diz assim, Ali, na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Ah, mas eu convidei, sim, Deus para ficar em minha casa. Eu já orei de manhã e já pedi, Senhor, fique aqui conosco. Mas será que você fez esse pedido de uma forma informal, no meio da frase da sua oração? Ou você foi direta e falou, Senhor, fique aqui na minha casa. Faça com que as pessoas que estão aqui sintam a Tua presença. O mais importante não é apenas receber bem a sua visita, mas tratar muito bem o seu convidado mais que especial, que é o nosso Deus. Convide Deus para estar na sua casa de forma direta, para que todos ali possam sentir a presença desse Deus maravilhoso na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe.